Ou seja, a pessoa não precisa ser boa de massa, ela não precisa ser boa de espátula, ela não precisa ter tantas habilidades, porque no fundo, ela vai ter que ter o quê? Uma parafusadeira e o um parafuso e fazer a fixação, literalmente, quando a gente ainda tem um perfil engenheirado, meu amigo, é só acertar o parafuso no buraquinho, não tem muito erro. Então, se torna um sistema muito intuitivo e muito simples. E por ser parafusado, tem uma característica que eu gosto mais ainda. Eu não preciso ficar esperando as coisas secarem. Quantas vezes uma obra fica parada, porque tem que esperar o concreto é, curar, a massa secar, a tinta dar o ponto de cura, ou então a cola secar também. Você não tem, você é parafusor. Pronto. Viu como é que é simples? As pessoas ainda ficam criando um bicho de sete cabeças, achando que o sistema é aquela coisa mais complicada do mundo. Tendo em vista essa simplicidade, eu quero que você teste. Vou fazer um desafio para você agora, nesse momento. Eu já te passei diversos argumentos e diversas vantagens e diversos porquês uma pessoa deve construir em Steel Frame, porque uma pessoa deve construir sua casa em Steel Frame. Então, o desafio agora, qual vai ser? Você vai pegar uma pessoa que não conhece o Steel Frame, que não sabe nada de Steel Frame, que nunca vai falar de Steel Frame. Sua mãe, seu irmão, sua irmã, sua mulher, sua filha. Explica tudo que eu já falei e veja se você consegue convencer essa pessoa a construir o Steel Frame. Pergunta. Se você pudesse fazer sua casa hoje, você faria com esse sistema maravilhoso que eu estou te apresentando? Depois que a pessoa te responder, você vai deixar aqui embaixo pra mim nos comentários. Se sim, se não, se teve alguma dúvida, se teve algum questionamento e que você no final das contas não soube responder Ou se teve alguma coisa nos questionamentos que você respondeu assim, ó, pá, de cara Deixa pra mim essa experiência, mas tenta, de verdade Pega aquela pessoa que não sabe nada sobre Steel Frame e tenta convencer ela a construir A sua próxima casa, a sua próxima construção, o seu próximo investimento em Steel Frame Vai ser uma super experiência, você vai ver Deixa aqui no comentário pra me dizer como é que foi Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima